Futuramente, será inevitável, até porque a M no, no mundo todo, entra num processo, pela quantidade de ruídos que tem no seu sinal, entra num processo de esvaziamento, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Só que, para fazermos essa, essa migração, além da questão da tarifa, nós precisamos também liberar frequência. Mas nós temos que nos preocupar com municípios maiores, de um porte maior, onde a, a faixa hoje não comporta a quantidade de emissoras. Então, nós temos a necessidade de, ao desligarmos o sinal analógico de televisão, liberarmos hoje os canais 5 e 6 para que possamos estender a faixa de FM.